Bye -bye. Boa tarde a tudo, sou Maurício Mococa, eu hoje fazer uma apresentação das variônicas. Essa que eu tô na mão aqui é a modelo 2 É uma tecnologia de ponta O pessoal que tiver interesse aí, a descrição está aí, aí do vídeo Agora eu vou mostrar a modelo 3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 ela fica toda fechada então essas é a é as telescópicas ó. o fundo da tampa é número 2 aqui é a câmera dela aonde você coloca diamante ou coloca outra para caçar outro e ela também trabalha para o comando de voz todas as antenas minhas trabalham por radiestesia e comando de voz agora nós vamos mostrar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 Olha lá, esse, esse lugar que eu estou filmando agora é isso aí desce a água desce por lá e por aqui ó desce aqui na, na, nesse, aqui embaixo e desce que ele passa lá e ele vai embora pro rio passa uma água lenta aqui agora o rio agora nessa época ele desce só do outro lado então é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 mas agora tá, tá tudo baixo, tudo baixinho, baixinho. Aqui tem uma zoca grande aqui que... dá o rio ele pega ali, ó. Onde tá parado ali na cabeceira ali, ó. A água tá baixinha lá. E ele desce por aqui, ó.